Fala galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Vinicius E hoje eu tô jogando Sonic Ah, Sonic VIX, sei lá Que tu tá faz de... Eu tô jogando aqui Pelo celular E antes de começar esse vídeo Espero que você deixe seu like Ative o sininho, deixa o gostei Comenta se gostou E é isso, então vamos pro vídeo Vamos dar com pressão. Oxe, Guys, am I dreaming? OMG, it's ideia essa? Vai, para, não, não. See you in 10 hours. agora para real vai pula. tudo começar vamos jogar até sabe de tá não vamos jogar vai vai vai um tempo que eu não jogo Sonic. Vamos lá, vai vai vai Calma aí, galera. Faz tempo que não joga o Oh, meu Deus. Calma então... Para, mano, para mim negócio dá dando raiva, calma. O que é Calma. Ah, velho, É isso daí, vem, vem. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, pulou Aí, passei na primeira fase Ah, mano, tá de brincadeira, na moral, velho Não, ah, mano, sai do jogo, mano Vai. É isso aí, estamos a fase três. Desculpa, o com, comercial com que bolado. Vamos terminar esse negócio. Vamos então, derrotar o robô de nick. Vamos lá. um, um, um então é isso galera, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, ative o sininho, deixa o gostei. Então é isso, tchau.